Oi, meu nome é Tatiane Lunca, eu sou empresária, eu tenho 36 anos. Esse ano eu me formei como coach e abri um canal de, no YouTube chamado Dicas Inspiradoras e convidei a Lígia para participar desse canal. Quando eu a conheci, eu vi uma gigante, realmente uma coach gigante, muito preocupada em mudar as vidas das pessoas, em realmente empreender com propósito. Eu que já fazia isso há 15 anos, eu vi um novo sinal, falei, gente, eu acho que é para eu fazer esse curso, eu acho que é para realmente eu descobrir o verdadeiro propósito de empreender. Então eu vim pra cá, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que também têm um dom muito grande de empreendedorismo e precisa de uma força, precisa de uma ação, precisa de uma atitude, precisa realmente dessa gigante que é a lija para nos incentivar, para acreditar na gente, para que a gente faça mais e faça melhor. Então eu super indico, realmente é um processo de transformação. Depende muito de nós mesmos. Eu acredito que eu me transformei, assim como a lija ajudou, empoderando cada vez mais a nós mesmos a sermos melhores a cada dia.